Depois de um ano de uso, eu decidi fazer um review aqui desse, desse canhão de LED. É um LED custo benefício que vale a pena aí. Então, eu aprovado ele por esse ano todo aí. E e já deixo aí um review positivo aí para esse LED. Ele é da marca Lumitech, Mas a marca... Não vamos focar aqui na marca porque... Já vi outras marcas com o mesmo formato de LED, não? Ou seja, como se fosse um, um polo branco estampado, assim, não? Então, vamos focar aqui nas configurações desse LED, que é um LED de 60 watts, 4000 lúmens e com IRC, não? com índice de, de color é, de, ma, maior de que 95%, né? Então, um bom índice de color, não? Seja, é, De 85 para cima, já é um índice de color, de reprodução de color bom. Bueno, o que quer dizer esse índice de reprodução? Né? Quer dizer que esse LED, quando reflete os objetos, ele nos vai dar um color é, mais próximo à realidade, assim, né? então, não? Vai, por exemplo, se eu pego um LED normal, que vá abaixo de 80%, 85%, os colores, por exemplo, os blancos podem se tornar mais azuis, então, os rojos, não tão rojos, etc. Não? Então, para que tenha uma ideia, eu estou gravando agora cá com ele, mas com um difusor, uma sombrinha que eu tenho aqui. E a configuração de minha câmera está em, em ISO 200 e f4.5, se não me equivoco, mas aí vou deixar. E 1 50 de velocidade a potência que está no LED ele vai de 10% a 100% e ele está com 33%, vale? Então... em um ratinho vou, vou colocar o top assim, para que você veja como queda eh, mas, bueno, assim, só aqui já dá para ter uma noção que é um LED forte, assim, né? um LED que Um assim, LED de entrada, mas que, que, que de, pode alavancar no início, não né? Aí pode me perguntar... Ah, e se se pode fazer eh, fotografia de alta velocidade com LED, não? Ou, como é isso, não? Então, eh, se se pode, eh, eu vou deixar umas fotos que eu fiz aqui, alta velocidade. Não me acordo bem nas configurações que eu usei na câmera, mas se se pode ser fotos com alta velocidade, não tanta velocidade quanto um, um flash bueno aí, mas está bom, né? Ah, bueno y ¿qué Entonces ahora yo voy a hacer o ¿qué? Voy a voy a sacar esa sombrilla acá que yo sugiero que, que, que compren ¿no? Que compre un otro difusor aparte de lo que viene. Entonces voy a desarmar ese, ese set aquí y voy a armar con otra luz acá que tengo para enseñarla ella físicamente acá. Todo o que vem e, e para tu ver como nos dá diferença, assim, né? vale? ahorita vendo. Vale, então, he cambiado a vale. setup. Tu pode notar que, quizás, até a minha coluna está distinta agora. Eh, eu he dejado a mesma configuração, não he movido nada para tu ver. Eh, he subido um pouco o liso porque estava muito escuro. Estou usando uma lámpara normal, assim, vale um LED um poquito melhor mas o IRC já não é de 95 como esse, vale? Então, essa é a lâmpada assim vem ela seja, vem na caixa, mas não vou ensinar vem com sua oita vem, vem com seu cable a parte de trás acá, muito sensível os comandos prende e apaga a ruedita acá de potência de 10 a 100% vale? vem com um controle que eu vou ensinar depois, aqui. o material, metal, metal, plástico, é um combinado, aqui, de um combo de plástico com metal, a base é plástica, mas um bom plástico, para uma luz de entrada está bom, um, vem aqui com sua entrada para, não sei se vai dar para ver aí, acá con su entrada para eh, escucha, la sombrilla, ya entonces tú puedes comprar tu sombrilla que es barata y tiene otro difusor ahí, ¿no? otro modificador de luz, vale y viene con un encaje, el encaje padrón así de, de modificadores, vale el bowie, vale entonces básicamente es eso acá, es una luz sencilla, pero que funciona assim para quem está começando principalmente vale? eh, essa é a linha que vem vale? vem o modificador vem com seu difusorzinho e, e isso né? então eu sugiro sim, que te compre outros, outros modificadores porque aqui tu vai ter só uma luz dura vale? então eh, eu vou agora armar eu vou armar esse, esse jogo aqui, e eh, vou pôr de 10 assim aí para que tu veas como é a luz, vale? Ou seja, se eu comprar isso, o que eu vou ter? Ok? Então, vamos vamos de uma. Primeiro, eu ia dizer: eh, é importante saber aonde tu vai pôr isso. Né? Então, ter um tripodezinho aí, um, não? Há, dois, há vários tripodes de, de lámpara, mas. Há um que é mais delgadito, eu sugiro um que seja um pouquinho mais forte aí. Vale? Porque aguente, porque é um pouquinho pesado assim. É... E só reforçando, vem só com um cable de alimentação, vale? não tem bateria. E eu creio que não estou vendo mais nada. É isso. Então, agora se sí, ela está armada com o UIT que acabo de ensinar, então só para que tu veas a diferença, então aqui ela está com 10% e vou subindo aqui, e vou a, a subir a usar o controlito que eu não uso muito, mas para que veas a 100, então minha câmera está com a mesma configuração de sempre, ¿sí? a mesma que eu estava usando com a sombrinha. Vale. Então vocês acá já está como que a senha, vale? Vocês então, se acá é o máximo, essa ideia é com o lauita que vem não né? e com o difusor que vem. Então vocês, é, como vê, essa se tu compressor esse kit, tu vai ter sempre na luz dura, né? Então eu já que, que compre outro difusor, ou seja como eu ensinado, vem com esse encaixe bom aí. Então, você pode, tem essa, essa flexibilidade de, de comprar outro difusor e utilizar. Né? Eu tenho uma sombrinha que é a mais barata, assim. E a mim me gusta como, como dibuja a luz, assim. Então, você pode também comprar uma sombrinha aí. Tem também o encaixe para sombrinha, vale? só para cerrar assim é, é... Assim. custo benefício Desde minha perspectiva, vale a pena comprar esse, esse, esse LED. A mim me gusta LED porque ele te permite essa flexibilidade no vídeo e fotografia. Então, se tu tá trabalhando com os dois ou piensas em trabalhar com, com vídeo também, então, puxa, comprar uma luz contínua, uma luz de LED, te vale a pena aí. E assim, então, se tu tá começando assim, é uma boa inversão, é, te vai permitir praticar aí bastante coisas com uma luz já um pouco melhor e se tu futuramente prossegue isso continua com isso tu já pode invertir em outra melhor e, e essa te queda como como uma luz uma luz aí secundária, não? vale? É, então isso isso não te vídeo de se inscrever se te gostou, se te ha é servido essa informação aí deixa tu like e vamos reunir, até a próxima